Eu sou o Gabriel Jordando.hjrd, e assim como vocês podem notar, as coisas estão um pouco diferentes. Hoje eu amanheci absolutamente sem voz com incômodo na garganta, então eu não consigo falar direito e na altura que eu gostaria. Mesmo assim, eu não queria deixar de postar um vídeo para vocês assistirem, então pensei na seguinte solução. Hoje quem vai narrar a minha maquiagem é a inteligência artificial do Google. Dessa forma eu não deixo de postar vídeo. Não preciso transpor os limites da minha garganta e provavelmente isso vai dar um vídeo bem interessante. Kkkkkkkkk. Obviamente, essa inteligência artificial não vai acertar tudo o que eu quero dizer, então se você já quiser conferir a make e ver as situações engraçadas que a voz do Google vai me colocar, já vai deixando o seu like aí embaixo, se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo, e claro, Continue assistindo Carinha Piscando. Bom gente, para começar eu queria tranquilizar vocês dizendo que não, eu não estou com Covid-19, eu fiz os testes hoje mais cedo e deram negativos, ainda bem, então isso provavelmente é alguma irritação chata porém passageira, já estou com a pele limpa, então antes de começar a make vou hidratar usando esse hidratante Nivea mais fininho. Gente, eu eu tô morrendo de rir com essa voz, a ideia desse vídeo veio depois de uns stories que eu gravei usando a voz do Google, mas se não me engano a Karen Bakini já fez um vídeo assim também quando ela estava com problemas de garganta, aqui estou eu na mesma situação né gente Kkkkkkk. beleza pele completamente hidratada, vamos passar para a base, a base que vou usar hoje é a base da Tracta porque quero uma full face, não é porque tô mudo hoje que vou fazer uma make simples né, vou espalhando tudo com a BT Blender de Bruna Tavares, uma das minhas esponjinhas favoritas, caguei meu cabelo inteiro Pariu. Gente, agora que tô pensando nisso, nesse vídeo eu não vou ter que editar quase nada de áudio porque tô captando direto da placa do computador que tudo facilitou minha vida de blogueira que edita os próprios conteúdos kkkk Aliás, gente, vocês já notaram o quão estranho ela pronuncia kkk. Essa inteligência artificial tem que ser melhorada para os padrões brasileiros de maneirismos e expressões. Bom pessoal temos aqui uma boa pele, bem esfumada. Seguindo em frente, vamos para o corretivo, vou escolher o Profit Concealer da Rihanna quer dizer, da frente Beauty. Eu sempre chamo as maquiagens da frente de maquiagens da Rihanna, que inferno, escolhi um bem claro para criar uma iluminação no rosto. Antes do pó translúcido quero passar um pouquinho de iluminador líquido, vou usar esse chamado Axe of the Light da Ruby Rose na cor número 2, Fence. Esse iluminador até que é bonitinho, não sei porque quase nunca uso para pó translúcido, vamos de tradição, microfinish powder da playboy, baratinho que amo pego usando a esponjinha mesmo, dessa forma a aplicação fica mais uniforme, vou aplicando em todas as áreas que quero selar o corretivo e com um pincel venho varrendo o excesso de pó e consequentemente selando o restante da pele, gente, eu odeio ficar doente, óbvio né? Afinal, Afinal de contas quem é que gosta de ficar doente, dá, mas eu odeio não poder trabalhar e fazer as coisas que eu quero, juro, me dá um ódio kkkk, pele selada, adoro. Vou passar para essa paletinha aqui que já venho falando nas redes sociais que é nova e nunca testei porque queria testar melhor com vocês em outro vídeo, mas acabou que eu já usei esse tom de contorno aqui umas 4 vezes porque sou ansioso kkkkk, sério gente, muito bonito. Se vocês quiserem que eu teste essa paleta e outros produtos que comprei e nunca testei em um outro vídeo, comenta aí embaixo que eu gravo. Venho fazendo o meu contorno usando um pincel fofo e esfumando em movimentos circulares seguindo os contornos naturais do meu rosto para blush, vocês sabem que eu estou viciado em usar essa sombra da Manu Gavassi, sério, funciona melhor como blush do que sombra, é super pigmentada e fica lindo como blush, venho fazendo basicamente a mesma coisa porém posicionando o pincel um pouco mais acima, vou até passar no nariz em homenagem ao meu estado de saúde para ficar com carinha de doente mesmo. Você pode usar um pincel menorzinho, mas eu sou preguiçosa então vai o de contorno mesmo cacá. Bom gente, a pele está quase pronta, porém vou varrer o excesso de pó e aplicar uma bruma fixadora, vou usar essa da face Beautiful, e esperar a minha pele absorver sem falar, o que é super apropriado, pois nesse vídeo eu não estou falando mesmo cacá, posso digitar qualquer porcaria com a bruma no rosto e a pele vai estar intacta, para iluminador, vou usar um que amo mas não uso faz um tempinho, o Luz Powder Highlighter da Ruby Rose, vou usar a cor número 1, se chama Prit. Minha pele está linda demais caramba, eu arrasei muito. Bom, limpei as sobrancelhas fora das câmeras e retoquei o corretivo nos olhos que vão servir como base para a sombra, hoje quero fazer um olho bem bafo, um rosa bem choque para combinar com as unhas e look que estou usando, aliás quem lembra de quando eu pintei esse moletom, eu mesmo fiz essa estampa. Aliás, falando em look, gostaram da touca, roubei da minha irmã Kkk nem é minha, vou usar algumas sombras da Ludurana e esfumando na sequência do rosa mais forte para o mais fraco na direção externa em relação aos olhos, não se preocupem se não ficar certinho, porque a gente vai vir cortando um super cut gris nessas pálpebras. Começo com uma sombra rosa vibrante marcando da pálpebra, alongando até o final das minhas têmporas. Logo em seguida, esfumo sombras rosa mais escuras e mais claras de dentro da linha para fora. Respectivamente, corto a cut cris usando o mesmo corretivo e preencho com um rosinha metálico na pálpebra inferior, vou continuar nessa vibe esfumando um rosa mas não vou alongar tanto quanto em cima para não dar a impressão que estou doente, afinal de contas eu já estou doente né, por isso que nesse vídeo eu nem falo kkkkk que ódio, vem esfumando tudo bonitinho, gostosinho, até ficar uma graça. Pessoal para máscara de cílios vou usar a máscara divina de quem disse Berenice que testei recentemente aqui no canal e gostei bastante. Achei bem fácil de usar e basicamente toda make que fiz desde então tô usando essa máscara de cílios aqui. Que Vou ter que esperar a máscara secar para limpar. Para cílios postiços, vou usar esses que comprei recentemente. Infelizmente não sei a marca e o modelo, mas comprei em loja de makes baratinhas. Inclusive, maioria de vocês me perguntam onde compro os meus cílios, e gente, sempre compro em loja baratinha. Tem vários modelos infinitamente mais bonitos que os de marca tradicionais, e você pode comprar praticamente aos baldes os modelos que você quiser. Prontinho, cílios perfeitamente colados, olhos finalizados, ou melhor, quase finalizados, vou colar umas pedras nessa make ainda agora sim com os olhos prontos, vamos passar para o último passo dessa make não vou reinventar a roda gente, vocês sabem que eu amo um batom nude não vou deixar de usar na make de hoje para falar um bafo pra vocês, recentemente recebi um press kit com cores de batons incríveis de uma marca, inclusive ia gravar vídeo com essas makes hoje, mas fiquei sem voz, já quero testar aqui com vocês também porque quem me segue no insta e assiste os stories já catou os spoilers bom gente, o batom que apliquei foi esse aqui da max love esqueci de mencionar vou aplicar o gel lip transparente da rk Bikes que recebi deles há um tempo atrás e é simplesmente uma das minhas fórmulas de glosses favoritas já tá até a acabando de tanto que uso, vou até usar o rosinha para vocês não dizerem que eu sou o chato e só uso o batom nude, apesar de ser verdade. Prontinho gente, essa foi a make de hoje. Esse foi um vídeo bem diferente, espero que vocês tenham me acompanhado nessa jornada e entendido o que a voz do Google falou por mim hoje kkkkkk, se você gostou dessa make, já já vai deixando seu like aí embaixo e comenta muito o que achou e quais os próximos vídeos você quer assistir aqui no canal quando eu recuperar minha voz. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo que tem vários vídeos de maquiagem, unhas e beleza. Não fica de fora! Conteúdos incríveis não somente aqui no YouTube, como também no meu Instagram, Twitter e TikTok. Nas minhas redes eu posto vários conteúdos exclusivos que não chegam aqui no canal. Tem fotos e stories incríveis no Instagram, além de vídeos extra no meu TikTok. Aliás, recentemente chegamos à marca de 80 mil seguidores lá no TikTok. Muito muito obrigado. Rumo aos 100 mil, Tudo em @hjrd confere lá. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos, isso ajuda muito no crescimento do meu trabalho. Com tudo isso dito, eu acredito que nós estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordão, muito obrigado por assistir esse foi o vídeo de hoje. See you. Mandando beijinho.